Vamos entrar no Clash Royale e resgatar tudo que a gente tem direito dessa nova atualização. Você quer saber o que eu vou ganhar nessa atualização? Se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, já tô aqui no Clash Royale porque é o seguinte: hoje é dia aí de entrar no Clash Royale pela primeira vez aí depois da atualização. E tentar é, é, ver o que a gente vai ganhar com tudo isso. Eu já vi aqui que a gente tem prêmios para resgatar, parece que tem 77 prêmios para resgatar. Já houve mudança, eu estava com 4.900 troféus, estava na Liga Mestre 1, e agora já caí para a Liga Desafiante 3. Então, por conta da mudança dos, da, do posicionamento dos troféus, então tem muita coisa. E também tem aqui uma novidade que é o desafio. Abale o seu deck, rapaziada Seja o primeiro a jogar com um terremoto Eu vou fazer esse, esse, esse jogo aqui em live Se você não conhece ainda, eu faço lives lá no Facebook todos os dias, mano E vou jogar em live também esse desafio lá no Clash Royale Dá uma olhada agora se eu não tiver... Ó, oh, é capaz de eu estar ao vivo lá agora Dá uma olhada O link tá aqui embaixo na descrição, rapaziada Bom, vamos lá então Abriu aqui, comecei, vamos ver como vai ser A gente já vê aqui que tem as mudanças das missões Que a gente consegue agora ver quanto tá ali a, o, a pontuação para chegar na missão Ali do lado de fora, como também tem na baú da coroa, isso é muito bom A gente vê que sumiu os botões laterais aqui Que agora o, TV Royale tá, o News Royale tá aqui em cima, né? E aqui também, inclusive ele fica ali, quando tem alguma coisa ao vivo lá dentro Ele fica ali um live, para você saber que tem alguma coisa rolando ao vivo ali Referente na, na TV Royale Na News Royale, TV Royale não E aqui a gente vê todos os botões que estavam na primeira parte da tela aqui, né? Registro, que são as batalhas, tem lideranças, tem TV Royale, campo de treinamento E tem torneios, criar ou também entrar em algum torneio Então ficou muito bacana, gostei demais Na loja a gente teve aí uma, um combo do baú do Rei Lendário Que apareceu aqui na minha, acho que esse é o que eu... Eu não peguei esse aqui, não comprei, deixei por enquanto por aí mesmo e é isso, temos aí novidades em emotes, agora tem emote lendário como você viu ali Então tem bastante coisa nova aí rolando também Bom, mas vamos lá então, vamos resgatar que esse é o objetivo do vídeo Vamos resgatar todos os prêmios pra poder ficar em dia aí com os prêmios Bora lá então, resgatar prêmios, tá voltando, voltando, voltando Vamos lá então, ó, começa aqui com escolhas de cartas Aqui pra mim tanto faz, então tá tranquilo Aqui eu coleto um baú, ó, tem muito baú pra coletar, hein rapaziada, isso é muito bom e pra quem tá precisando aí, é, liberar cartas ou conseguir melhorar cartas, isso é muito bacana também E pra quem tá parado de jogar, pode avisar que mudou tudo, que eles vão voltar com certeza, rapaziada Bom, escolher... Ah, teve mudança também na carta do, da cabana de goblins, vocês viram, né? Ficou mais bonita também Ó, mais ouro aqui, vai encher de ouro também, hein? Aqui eu posso escolher cartas, vamos escolher, é... caçador Vamos escolher barril de goblins, essa aqui foi boa pra mim, e agora já mudamos de arena, né? Agora a gente escolhe aqui, tanto faz, não tem problema, é ouro também. Coleta mais um baúzinho de leve. Mais um baú. A Tesla também mudou a carta, ficou mais bonita, né? A carta dela. Aqui a gente escolhe uma carta rara, tanto faz também aqui. Coleta ouro, tranquilão. A gente vai subindo aí, ó. Agora bruxa ou esqueletão, aqui tanto faz também. Então, deu, deu na mesma. Bom, aqui a gente também, tanto faz, deu na mesma. Cartas comuns, cartas raras, eu já tenho todas pra ir pro nível máximo ou no nível máximo. Então... Tá tranquilo, épicas tem algumas, então ainda tem algumas que dá pra upar bastante Bom, vamos lá então, vamos ver o que tem aqui, ganhamos mais um baú de ouro Agora escolha aqui de cartas raras também, como eu disse, nada de novo Coleta mais ouro, eu vou ganhar bastante ouro por conta disso aí, hein Ó, agora aqui ó, golem já tem no nível máximo, mas essa aqui não, por exemplo Então vamos no barril de bárbaro Bora coletar aqui mais 50 geminhas, tá tranquilo Mais um baú, agora um baú gigante já começa a melhorar, né Baú gigantinho, pá Começa a ficar mais bacana, mais interessante pra gente Bom, por enquanto é isso aí Vamos ver o que tem agora aqui Vamos que vamos Agora aqui ó, tem escolha aqui ó, da, do zap E também, aqui tanto faz né, aqui tanto faz né Então tá tranquilo Mais uma, um baúzinho aqui pra ganhar ouro, pra ganhar algumas cartas ali Show de bola, escolher nova carta aqui também tanto faz Não tem problema Coleta ouro, olha quanta recompensa que você vai escolher aí hein rapaziada Aqui também tanto faz, infelizmente veio duas que já tinha é, aqui também, ouro, agora baú mágico, hein, baú mágico, agora eu gostei, aí é muito bom pra galera que, que joga aí e gosta de baús, hein Olha isso aí, vamos ver se não ganhamos carta lendária, mas ganhamos carta época que eu precisava, ó, top, agora eu gostei, agora eu gostei Baúzinho mágico, agora vamos escolher outra carta aqui, tanto faz também, mais ouro, beleza Vamos coletar aqui mais escolha de cartas, cartas aqui, tanto faz, então é ouro também essa aqui, ó, é uma outra carta que também mudou a carta do morteiro, ficou mais bonita, né? Em homenagem eu vou pegar ela, porque tanto faz também, né? Bom, baúzito de ouro, baúzito de ouro, a gente vai coletando aqui tudo também, mais uma escolha pra fazer, tanto faz também. Foguete tá muito top, ele, quando você tem ele ali é, de ouro, fica bonitão, e ele agora tem um Goblin em cima, meu, uma loucura. Tá lindo, cara, tá lindo o foguete novo. Do Clash Royale. Balão também ficou novo. Modificou, também tá muito bonito. Gostei também. Vamos, de, vamos dele. Coletar mais ouro aqui de novo. E agora um baú lendário. Primeira carta lendária que você ganha aí na subida. É com 1.950 troféus. Então, muita gente vai ganhar esse baú lendário. Vamos ver qual a carta lendária que vai chegar pra gente. Partiu! Foi! Olha isso, muito bom! Domadora de caneiro, mano! Muito bom, gostei! Domadora de corneiro, agora vamos escolher aqui tanto faz, não tem problema, não. Mais um baúzito de novo. É muita recompensa, hein, rapaziada? Escolher aqui tanto faz de novo, não tem problema. Eu vou ganhar. Olha, emote ali, o emote, mas isso daí eu já tenho, né? Então não vai acrescentar em nada. Mas quem não tem, agora vai ter o emote do do cavaleiro ali. Pulando ali, todo felizão. Olha, ah, olha que legal isso também, mano. Isso é muito legal. Dos meus amigos. Aparece aqui que eu tenho um amigo, ó, nessa faixa, é o Muka Muriçoca. Aqui na sequência é o Lucão, os dois youtubers, amigos meus. Que legal, eu vou coletar aqui esse emote. E olha que legal, deixa eu ver se tinha algum aí mais pra baixo aqui. Eu não tinha percebido isso também, é uma novidade aí. Aqui a gente tem aqui, ó, G-Clash, tem ali a G-Clash, tem aqui também, tem a Bia, esse lá da ESL. Deixa eu ver, acho que ninguém mais, acho que ninguém mais. Mas, cara, que legal, mano! Isso eu não sabia, mano. Isso eu não sabia, mano, que legal, cara, muito top Bom, vou até tirar um print aqui, ó Pra... pra ver qual que é Tirei o print E aí eu vou postar lá no Instagram pra zoar Porque muita gente acha que não, per... não percebeu disso daí, cara Muito legal essa... essa novidade aí também, hein Dá pra você acompanhar seus amigos também aqui, né Também aqui nesse local Vamos lá, mais um baú épico, agora é interessante, hein Opa! Dois dragão elétrico Três barril de goblins E a ah, Príncipe das Trevas já tem Beleza, não tem problema Bora lá então, coletar aqui, eu, coloco... eu peguei aquele outro na... no impulso, nem vi que faltava um pra completar. Bom, vamos lá, mas não tem problema, aqui lá é mais fácil. Aqui tanto faz também, tranquilão, aqui patifas, aqui também não tem problema nenhum, tanto faz. Aqui coletar um baogitio um baogitio Ó, aqui já passou alguns caras aqui, hein, que eu não tinha... Ah, o Lucão, depois deixa eu ver, depois deixa eu ver aqui quem vai... Tem ninguém por enquanto, coletar ali o Goblin com dardo Completamos, coletamos ouro Aqui também, coletar aqui mais um pouco Do Goblin, ó, oh, muito bom, Goblin gigante É que eu precisava, 50 gemas Beleza, mais um baú gigante hein Mais um baú gigante Desbloqueamos a carta Terremoto Desbloqueamos a carta Terremoto, tranquilão De graça num baú gigante Eu só vi que passou rápido, dá uma olhada Cara, dá uma olhada aqui, ó Olha que legal, mano Desbloqueei, vou até printar também pra zoar Porque, mano, a gente desbloqueou ela Na faixa e sem precisar Jogar o desafio ainda, nem joguei o desafio Já ganhei a carta, mano, olha que loucura Vamos coletar agora mais um baúzinho, o baú já começa A ficar melhor agora, né Já começa a melhorar um pouco Carrinho de canhão, beleza, eu vou ficar com ele Porque eu tô precisando melhorar ele também, então tá tranquilo Vamos escolher aqui, tanto faz, não tem problema Coletar aqui mais ouro, beleza Olha que legal, cara, ganhei Ó, oh, carrinho de canhão, muito bom, hein Muito bom, gostei Aqui a nova arena Já estamos aqui na Tesla Completamos ali também Baú mágico Mais um baú mágico Cara, é muito baú, cara É muito baú Vamos lá então Vamos ver se a gente... Opa, terremoto de novo Ganhei mais dois terremotos, mano Que beleza, mano Será que vem carta lendária? Uh, não veio Não veio Veio clone, ó Veio clone tava precisando também, tá bom Vamos... Eletrocutadores também tava precisando Completou também Mais ouro aqui Olha que legal Olha isso aqui Dragão elétrico ou clone Ah, dragão é elétrico, né, mano Meu Deus 50 cartas comuns, o que, que é isso aqui? Por que, que veio assim? 50 cartas comuns, aí aleatório? Ah tá, é aleatório, Tesla Completamos mais uma, coletar aqui mais Mais um ouro de leve Tem aqui mais 50 cartas Do foguete, foguetão Ó, tem mais gente aqui, a Mone da, da CRL, o Future Clash O Aruan, olha o Aruan ali também Coletar aqui o um emote Um emotezinho top demais Ganhamos aqui um emote do fantasma Real batendo palminha com uns coraçãozinhos de leve Vamos escolher aqui mais umas cartinhas também, não tem problema, tá tranquilo Vamos coletar esse ouro aqui de leve Tem mais uma pessoa aqui, tem o Iago, ó, o Iago Nil tá ali, ficou ali Agora, antes de entrar nas ligas, ó, temos aqui o baú do rei lendário Que é, antes das ligas aí, ó, a melhor recompensa do jogo, baú do rei lendário Bora lá, vamos ganhar aqui uma carta lendária de novo Mano, é muito ouro eu ganhei, mano, muito ouro mesmo, mano Boa, beleza, vamos lá então. Vamos ganhar aqui as cartas. Completar as cartas. Vamos lá, agora começa a ficar melhor, hein? Agora começa. Ah, ainda não, agora, agora fica melhor. Tem uma carta épica, agora boa, mano. Completei! Completei os Astros Esqueletos para o nível máximo, mano. Muito bom! E vamos ganhar de quebra uma carta lendária para escolher aqui entre duas. Quais serão? Quais serão? Domadora ou mineiro, mano Domadora ou mineiro, mano Domadora ou mineiro? Vamos botar mineiro, né, mano Porque mineiro seria lindo no nível máximo, né, mano Beleza, show de bola, muito bom Olha, aqui tem muita gente aqui nos 4 mil, ó Tem o PH, tem o Salomão, tem o Pechetro, Tem o Clash com Rafa, tem o Gustovô Muita gente Coletar aqui meu ouro, belezura de leve Coletar aqui minha ficha comum Muito bom E coletar aqui mais um baú, né, mais um baúzito aqui de leve Vamos ver o que vem ali Tem balão, o balão já tá cheio, vamos trocar balão, né Trocar, oh, vou trocar a Fúria, né, pelo amor de Deus Bebê Dragão já tá no máximo também, não, troca Bruxa tá no máximo também, meu Deus, tem que dar sorte agora, hein Espelho, mano, agora é a última, a última tentativa Partiu! Ai, não, não deu certo, não deu certo, já foi, não tem problema Olha quanta gente aqui, ó, com essas quantidades, ó, o Flakes, a Melanie, o Biel, o, é, o Felipe, o Léo, mano, muita gente, ó Yulia, Tim, Notorious Rick Shadow, muita gente aqui, ó Nesses momentos aqui, ó, com mais de 4 mil troféus Vamos coletar mais um ouro aqui de leve Tem mais gente aqui, ó Jeff, o Sempul, Gabriel Koji San, o Alan Franzotti, muito top Deixa eu ver quem mais aqui, ah tem, olha Vou ganhar mais um baú lendário, mano Que top, ganhei uma ficha rara aqui Muito top, e mais um baú Agora um baú lendário Mais uma carta lendária pra gente, a terceira Se não me engano, terceira carta lendária Pra gente, dragão infernal Mano, dragão infernal aí Indo pro nível máximo, muita gente aqui, ó Vamos ver aqui uh... Cachorrão, Faria Lima o... A, a Júlia 3 mil de ouro, mas coletar aqui um uma ficha épica é muita recompensa, rapaziada. É muita recompensa. Isso é muito bom. Muito top também, ó. Deixa eu ver aqui quem tá aqui por trás. Milhau, tchau. Charles, Nery. Ô, oh, mais um baúzinho pra gente aí. Muito top. Coletando bastante recompensa, hein. Olha, caçador. Caçadora, não lembro se... Eu vou trocar porque eu quero uma outra carta. Ah, barril de goblins eu vou deixar. Barril de goblins eu vou deixar, mano. que aí eu já tenho chance aí de deixar. Olha, agora, falta aí, ó. Aqui tem o David... Falta aí agora subir mais algumas ligas, né? Subir mais algumas, algumas ligas pra poder chegar aqui, ó, na mestre. Vamos ver quem tá mais longe dos nossos amigos, mano? Nossos amigos, tem alguém lá em cima ainda? Tem alguém lá em cima? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem tá lá mais alto dos nossos amigos aqui? Quem será o Zika? É o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, campeão do primeiro torneio internacional, mundial internacional. O Decão é o segundo e em terceiro ali é o Artubi. Muito bom, hein? Muito bom. Muito legal, ó. Tem novidades aqui, acho que eu ganhei 3 emotes novos, ó, esse aqui já tinha o que que tá como novo? O Fantasma Real, o Fantasma Real tá ali também Vou botar o Fantasma Real no lugar do... Da princesinha E deixa eu ver quem mais, tem mais um aqui, não é? Tem mais um? Não, acho que não tem mais não Zerou, zerou mesmo Muito... T... Não, tem alguma... Ah, carta nova Carta nova, ó lá Carta nova aqui, ó, nível 3 e Nível 3? Já desbloqueei nível 3? Ah, tá, tá, carta rara, né? Eu... Viagem, que viagem Mas é isso, galera, muito top Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Mano, se você quer um vídeo com a carta nova Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer pra vocês, mas agora O vídeo já deu mais de 14 minutos tá Uma loucura! Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Muito obrigado mesmo de coração E corre no Facebook porque, ó Tem gift cards, mano, tem muito gift card Beleza, tamo junto, é nóis galera, valeu Obrigado, falou Fui